Bom galera, o preparo da soda cáustica é muito simples. Só que como vamos fazer um produto de higiene pessoal, você tem que prestar bastante atenção nas quantidades. Então eu vou estar utilizando aqui 139, 140 gramas de soda cáustica. Essa soda cáustica aqui, ela tem 99% de pureza, então é uma soda de boa qualidade. E vou estar utilizando 300 gramas de água. Para fazer a mistura é muito simples. Vamos adicionar a água aqui na soda cáustica. E mexer até a total diluição. Galera, fui lá no mercado fazer uma comprinha. E olha só o que eu achei na prateleira. Óleo de flor de algodão. Na verdade é óleo da semente do algodão, né? Ele embaixo aqui, ó, ele fica mais branquiçado, formando uma camada mais viscosa. Isso é excelente para fazer sabonete. Tava uma pechincha, comprei logo uns 5 vidros desse aqui. Ele tem aqui 900 ml. Só que eu vou precisar de 1 kg. Então, eu vou estar completando a nossa fórmula com óleo de coco. Então, 900 ml de óleo de algodão. Tem um peso aí de 820 gramas. Agora, vou completar com óleo de coco. Agora, eu vou mornar essa gordura aqui lá no micro-ondas. Por volta de um minuto. Está meio frio, então por isso que formou o coco, formou essa camada mais grossa por cima. Bom galera, depois que você conferiu o peso da, dos ingredientes, outra questão importante também são as temperaturas. Tem que ficar entre 40 a 50 graus Celsius. Então no termômetro aqui, o número 1 você pode observar, é a soda cáustica, a lixívia. Está com 43 graus Celsius. E a gordura, eu aqueci no microondas com 1 minuto, está em torno, no número 3, de 45 graus Celsius. Podemos fazer a mistura até chegar no ponto de traço. A soda cáustica lixível já diluiu por completo, você pode observar que ela fica bem transparente, não fica em nenhum pedaço. Já podemos adicionar junto a gordura e vou estar misturando com o um mixer. Depois de ter mudado já a tonalidade, eu já vou adicionar o óleo essencial. Eu vou estar usando 10 ml de óleo essencial de laranja. Vocês podem observar que o primeiro ponto de traço, nessa, nessa gordurinha especial, ela ficou meio amarronzada. Isso é por causa do tipo de semente, é normal. Eu vou separar duas partes menores, vou colocar corante. E já vamos logo adicionar na forma, né, na caixa, no molde. O cheiro já está bem gostoso do, do, do óleo essencial de laranja. Só que o cheiro, a essência, na verdade, ela vai predominar daqui uns 15, 20 dias. Quando a soda cáustica começa já a estabilizar, Aí o óleo essencial ele predomina no, no odor do, do sabonete. Tá aí galera, a massa do sabonete já deu um ponto de traço mais forte, pode ver que forma um desenho por cima da massa quando você mexe, aqui nesse ponto de traço você já pode levar na forma. Um pequeno pedaço de arame, eu vou fazer um desenho para ele dar uma misturada por dentro. Agora é só esperar endurecer para cortar Tá aí pessoal, depois de 24 horas No dia seguinte o sabonete já endureceu Então vamos tirar da forma e fazer o corte A essência utilizada aqui é uma essência cítrica É um óleo, um óleo essencial, natural Ele se dá muito bem na fórmula de sabonete a frio Se você for usar uma essência artificial Você tem que tomar cuidado que costuma desandar a forma já para fazer o corte eu vou estar utilizando o cortador de sabonete que eu fiz Quem quiser assistir como foi feito esse cortador de sabonete É só clicar na bolinha que vai aparecer aqui em cima Galera, no meio você pode ver que ele está com uma cor mais escura, só que conforme for fazendo a cura, ele vai melhorando essa cor aí, vai ficando mais branquinho. Isso aqui é a parte de sobreengordurante, é a parte de hidratante do sabonete, isso aqui é muito bom. Olha só que interessante, dá para você trabalhar de, forma, de formas diferentes esse desenho, fazer de formas diferentes, fica muito interessante. Com o tempo você vai pegando uma prática e vai fazendo desenhos cada vez mais elaborados. Agora na próxima etapa eu vou conferir o pH. Bom galera, com relação ao peso, eu costumo cortar sempre sabonete com peso padrão de mais ou menos uns 100 gramas. Ó, 107. 102. 106. Então o cortador de sabonete então, já foi preparado para esse tipo de corte. Agora eu vou conferir o pH. Para conferir o pH eu vou estar utilizando a fitinha de pH. Vou estar usando água, vou conferir a água aqui, a água é neutra. Pode ver que não alterou a cor da fitinha. Agora vou colocar a água no sabonete e vamos conferir o pH desse sabonete aqui. Galera, ficou muito bom, ficou neutro, com um pouco mais, né? Ó, ficou entre 7 e 8 perfeito! Quem quiser saber um pouco mais sobre pH de sabonete, eu tenho um vídeo explicando. Só clicar na bolinha aqui e dar uma olhada lá como funciona. Bom, galera, outra dica interessante também que eu sempre comento é com relação à embalagem: a embalagem para manter um produto aí conservado por mais tempo, manter as suas essências, seus aromas, é bastante interessante. Só que para você embalar esse produto, você tem que respeitar um tempo de cura de pelo menos 15 dias. Só que eu já vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a minha embalagem. Bom galera, essa dica de fazer a embalagem eu já tinha passado para vocês num vídeo anterior. Vou estar tá mostrando para vocês aqui como que é simples. Você... Eu vou estar tá embalando dois sabonetes em cada pacote. Você coloca o sabonete dentro do, do saquinho de plástico. Aí você vai usa... utilizar um papel alumínio dobrado em quatro folhas. Você vai colocar na borda do saquinho. E agora é só passar o ferro de passar roupa. O papel alumínio você reutiliza. Está pronto aqui o pacote para comercializar. Bom galera, para finalizar o vídeo, gostaria de passar algumas dicas de como que eu cheguei nessa fórmula. Eu utilizei a calculadora de calcular sabonete na internet. Quem quiser fazer uma visita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É só clicar e fazer uma visita. Bom, nessa calculadora tem o um local onde você vai colocar a quantidade de gordura que você vai utilizar. Então eu vou estar utilizando 820 gramas de óleo de, de algodão e 180 gramas de óleo de coco. Ela já vai determinar para você aí a quantidade de soda cáustica e a quantidade de água que você vai utilizar na sua fórmula. Bom, mas eu fiz um reajuste no sobreengordurante... Passei para 5% e eu vou estar utilizando então um total de 139 gramas de soda cáustica. O sobreengordurante determina se seu sabonete vai ficar com poder de limpeza maior ou com poder de hidratação maior. Também fiz um reajuste na concentração. A concentração é o que determina a quantidade de água que você vai utilizar. Mais água, sabonete mais mole. Menos água, sabonete mais duro. Só que não adianta você colocar pouca água que ele vai endurecer e você não vai conseguir fazer o desenho. Logo abaixo você vai ver o resultado... É, de todas as características desse sabonete que você está preparando Você pode observar que ficou entre cor verde e cor preta o resultado isso é muito bom Se tivesse algum desses resultados em vermelho Seu sabonete não teria uma boa qualidade Bom galera, eu fiz o desenho de uma fórmula simples Espero que vocês tenham pego algum desses detalhes Ficou bem legal, ficou bastante interessante A essência é uma essência natural Que ela se dá muito bem com essa massa se fosse uma essência artificial, você tem que tomar cuidado para não desandar. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, até a próxima!